Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Misael Martins falando e esse é um tutorial de como você fazer o um cadastro, cadastro da forma correta aqui na XNES, ok? Então o primeiro passo, tenha certeza de que você está com este link, com essa terminação aqui, tá bom? Com essa terminação, tá? Que eu vou deixar esse link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você então está entrando com este link aqui, OK? VI3BFAC. Muito bem. Então, acessado com este link, eu até vou clicar nele aqui, vou selecionar e vou colar aqui novamente, vou dar um enter, tá? Porque quero fazer um cadastro com esse link e vai aparecer então esta página, OK? Vou correr rapidamente aqui pela página, quem estiver a precisando baixar é, MetaTrader para Linux, também tem a opção, tá bom, a ferramenta MetaTrader para Linux, Windows e a Mac, ok, muito bem, primeiro passo, nova conta, eu clico aqui em nova conta e depois em, aqui em região, nova região, ou seja, o país, né, eu desço aqui procuro Brasil, muito bem, tá. Eu vou digitar aqui um endereço de e-mail. Vou pegar esse aqui já. Já vou, vou digitar o e-mail. Vou digitar aqui melhor. Tá tudo correr bem, né? Tudo correr certo. Muito bem. Então, ao digitar o e-mail, tá? Você deixa digitado certinho. E depois disso, você cria uma senha, ok? Você vai então criar a sua senha. vou criar minha senha assim aqui muito bem vou usar uma combinação alfa tem que preencher todos esses requisitos aqui pronto consegui fazer tá tem que preencher todos os requisitos aqui e então declaro certinho Brasil e vou então continuar assiná-lo aqui né e preciso então continuar pronto então abriu aqui já a minha área de operações tá e já aqui com uma subconta aberta então essa é a forma que você vai fazer o seu cadastro e para você se tornar então um trader real para você fazer então de forma real tá você vai precisar enviar os seus documentos clicou aqui e você vai ser redirecionado então para verificar o seu número tá colocar um número de telefone tá depois os dados pessoais e né verificar o e-mail verificar telefone isso é importante e dados pessoais ao verificar isso eu vou até voltar lá no início tá ao verificar isso depois disso você precisa, então, vir aqui novamente nesse botão e você vai estar enviando os seus documentos, ok? Então, essa é a primeira fase, a primeira parte aqui de fazer o cadastro, né? E a gente vai ah, para um parte 2 desse mesmo vídeo aqui, ok? Então, para fazer o cadastro inicial, essa é a forma correta de fazer o cadastro inicial. Ok, É muito importante então você confirmar aqui para depois entrar na outra parte Até a segunda parte do vídeo Beleza pessoal, então nessa segunda parte aqui, muito simples Você preencheu os seus dados, depois de ter verificado o seu e-mail, o seu telefone Eles enviam um código para o seu telefone Você coloca o código, verifica, coloca os seus dados, o seu nome completo Ou o endereço teu e tem que ser o mesmo endereço do comprovante de residência que você está e tem que estar no teu nome o comprovante de residência e o seu o seu endereço certinho e completo, ok? Então muito bem. Então eu vou só dar uma pausa aqui para dar continuidade. Nós já voltamos aqui. Muito bem. Então galera, ah, você pronto? Você pode depositar, tá, um valor de ah, até dois mil dólares e negociar, tá? Você pode fazer um depósito, mas eu sugiro que você ainda não faça até que você conclua a toda a verificação, ok? Então, concluir verificação. Você vai clicar em concluir verificação e ele vai estar tá, então pedindo é, as suas informações, ou seja, a, o perfil, a né, profissão, tudo isso aqui. A, eu não vou preencher agora para o vídeo não ficar longo. Rendimento anual, né? Dá uma dar uma preenchida aqui, mais ou menos uma base, né, uma ideia de quanto que é, não precisa ser exato, exato tá bom? Fonte de renda e patrimônio, aí você clica em avançar, tá? Eu vou pausar o vídeo para depois fazermos a terceira parte beleza pessoal agora beleza pessoal, agora vamos continuar então com essa parte da verificação da identidade, tá? Seleciona um país de emissão do documento Aqui eu vou selecionar o Brasil, foi o país que eu selecionei no início. Carteira de motorista, carteira de identidade, comprovante de morada, passaporte. Eu vou colocar aqui a carteira de motorista, tá? Vou colocar aqui a carteira de motorista e aí eu vou tirar uma foto, ok? Então, o certificado de documento mostra sua foto, nome completo, data, nascimento e emissão. Não pode ser assim, tem que ser assim, dobradinha, tá? A parte da frente, ok? foto nítida, foto em boa qualidade, os quatro lados estão visíveis, tá? É, então, a, os quatro lados visíveis e certinho. Então, você vai carregue a frente e depois carregue a upload de volta do da do de volta, ou seja, de trás da frente e de trás do seu do seu documento, ok? Então, faz essa parte e depois vamos para a Quarta parte do nosso do nosso vídeo, beleza pessoal? Então agora continua na quarta parte. Depois que você terminou de enviar seus documentos, aí eles vão validar validar os documentos, né? Aí vai aparecer uma tarja verde aqui mostrando que todos foram validados. O meu já, como é antiga, não mostra. E agora no próximo vídeo eu vou estar ensinando como abrir uma conta aqui dentro da sua conta, né? Você pode abrir standard, pode abrir é, é contacente assim por diante tá então você vai vir aqui a tá? só para verificar os seus dados certinho tal se estão tudo certo seus dados aqui né o seu telefone está se tudo correto tá tudo certinho e aí você já pode fazer a sua o seu depósito assim que você criar a sua nova conta depois a gente só vai vir aqui em depositar né e vai vir ver aqui os meios para ser depositados né lembrando que para você depois sacar para tua conta bancária você precisa depositar então por boleto ou via pix tá para você ter a as chances o, o direito de sacar para tua conta bancária ok